Olá, meu nome é Yuri e nós estamos aqui, nós que eu falo, eu, o Patrick e você, para assistir o que que o gringo dos Estados Unidos está fazendo no Brasil quais são as reais intenções dele aqui no nosso país. Fala, tá. um, lá, meu. E aí, pessoal? Beleza? Você fala português, cara? Por incrível que parece, sim eu falo. Eu fiquei impressionado com o português que você fala, cara. Porque você fala português melhor do que muitos brasileiros. O que, que você acha disso? Ah, eu acho que é, Que é os brasileiros que têm que aprender melhor a língua deles, né? <risos> Por que, que você tá aqui no Brasil, cara? Ah, vários motivos. Um... Só três, só três. Só, só três. três motivos. Ah. Então, o uh, primeiro motivo é que eu amo esse país. Segundo motivo seria fazer negócios. Terceiro motivo é lazer. Eu preparei umas perguntas para o Patrick. Pra gente entender de uma vez por todas, cara, o que, que um cara igual o Patrick, que é um cara que já viajou mais de 26 países pelo mundo, fala 11 idiomas, tem duas faculdades, é um cara super engajado com a comunidade do marketing multinível, é um especialista em marketing e propaganda. Tá preparado, cara? Preparado. Sua cidade natal? Se chama Lehigh, é uma cidade pequena no estado de Utah. Qual sua idade? <risos> Eu tenho 38. Casado ou solteiro? Solteiro. E aí, você tá à procura de alguma brasileira pra fazer aquele matrimônio assim ou não? Todo solteiro, todo é. solteiro tá à procura, é. mas brasileira, russa, sei lá, libanesa, americana mesmo, não importa, né? Não importa o que importa é o amor. Você trocaria os Estados Unidos pelo Brasil? Bom, para morar eu eu gosto da, da, da segurança que eu tenho, eu gosto da tranquilidade que eu tenho, eu gosto até de ganhar em dólar, né? Ah. Então é é difícil assim e também sendo estrangeiro as leis aqui no Brasil são tão rígidas quanto, quanto isso uh, que os Estados Unidos. Então não é fácil, não é fácil um estrangeiro chegar aqui no Brasil e dizer ah, eu só quero morar aqui no Brasil e já, ah tá, então fica aqui. Não não é bem assim. Como é que é? A maneira mais fácil, igual os Estados Unidos, para um solteiro, tipo um brasileiro solteiro que é mora nos Estados Unidos, se apaixona por uma americana, caso com uma americana, aí Consegue a residência sim. E a mesma coisa aqui no Brasil. Coisa mais fácil, assim, se, se eu quisesse morar aqui, seria achar alguém legal, casar. E daí eu consigo a residência aqui. Quem vê aqui o meu canal, canal Iuriano, sabe? É assim um público, pá, mais destacado, sabe? Um público mais inteligente, pessoas mais bonitas. Ou que sim. quer melhorar de vida, cara. Uhum. Então eles se concentram no canal... Do cara que nem eu, entendeu? Do cara que traz um gringo intelectualizado e possante igual você aqui pra pá, falar com essa galera. Donald Trump. Quem que que é? tem ele? O que, que você acha do cara, velho? Ele foi até bem sucedido, né? Como, como empresário. investidor, empresário. Então tem que respeitar isso, certeza. Mas você acha que ele vai mudar alguma coisa no mundo ou não? É, já está mudando, com certeza, porque a, a mídia já não gosta dele. Eu mesmo, eu, eu acho que ele tem umas ideias assim que, que eu não curto. Mas tem que respeitar que ele, tá, ele não está sendo político. Ou seja, ele está cumprindo com promessa de campanha. O político não fez isso. E aí, tipo, dá um exemplo aí. O um exemplo é, ele falou que, que ele iria... Ah, não, a gente tem que ver, assim, ah, quem está entrando no nosso país. Então ele já barrou gente de sete países. Beleza, o brasileiro pode entrar de boa? De boa, só tem que ter visto. Ah, Igual o americano aqui, viu? O americano precisa de visto para entrar aqui. Então, é, esse negócio aí de barrar pessoas de sete países, ele não criou nenhuma lei nova impedindo que pessoas entrassem ou entrem lá. Ele simplesmente estava usando uma lei que já existia, é isso? Ele fez o que se chama de ordem executiva, que ele como presidente, ele fez uma ordem, ó. Oh, as pessoas desses sete países não podem entrar até o ponto que já já averiguarmos que que tá tudo bem. Temos que rever o, o processo de imigração desse pessoal desses países porque esses países Exportam mais terrorista. E os Estados Unidos é de fato uma democracia ou não? É uma república democrata. Né? O então, é, é, que é isso? Então isso quer dizer que, que temos. É democracia, mas é por representantes. Ou seja, eu não voto em tudo. Eu voto em quem vai me representar. Igual o Brasil. Tipo assim, aqui no Brasil é proibido usar arma. Lá nos Estados Unidos é permitido usar arma. O que, que você acha disso? Bom, de usar em defesa eu acho que é um direito, porque as pessoas têm o direito de se defender. Então, se alguém está ameaçando minha vida, está apontando arma na minha cabeça, por que, que eu não tenho o direito de puxar uma arma e matar o cara? Eu não gostaria de matar ninguém, claro, mas eu tenho o direito de me defender de alguém que quer me fazer mal. E aqui no Brasil não tem esse direito. Não. Aqui o cara vem te fazer mal, você tem que ficar quietinho, mano. E se o cara for menor de idade, velho, e se você reagir, você tá ferrado. É resolver o problema ou resolver o sintoma? É, o negócio é resolver um problema. Que muita coisa que a gente trata como problema, na verdade sintoma de um problema maior. Você sabe, né, meu, quem acompanha meu canal, quem acompanha minha página do Facebook, quem me segue no Twitter e tal, sabe a minha opinião a respeito de que o Brasil, na minha opinião, tem que se dissolver em 26 países. É o que eu acho, porque eu acho que o Brasil faliu, eu acho que o Brasil acabou, então eu acho que cada estado tem que virar um país aí, todo um canal vai tocar o seu barco, vai remar o seu barco na sua própria maré, entendeu? Você que já viajou o Brasil inteiro, você Sim. sabe que cada estado que você vai é como se fosse um país diferente, meu. Você vai em Santa Catarina, é muito diferente de você ir no Piauí. 100%. Você vai em São Paulo, é muito diferente de você ir no Mato Grosso. É, o, é outro país, cara. Então, eu acho que, sabe, a, a Federação Brasil, tipo, pô, tinha que acabar. Eu sei que é um papo meio estranho, assim, pedir para um cara de um outro país, um gringo e tal, dar opinião sobre um outro país, assim, né? mas como você frequenta muito o Brasil e tal, você acha que o Brasil tem que se dissolver em 26 países? Eu não acho não. O que, o que eu acho que seria mais interessante é o Brasil seguir o rumo que começou. Que começou a seguir o um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos... É, era os Estados Unidos do Brasil. Era. Então, agora é a República Federativa do Brasil. O poder está muito centralizado. O poder está lá em Brasília. Não está nas mãos do povo ou seja não está nas comunidades não está nos próprios estados então eu acho sim que deve ter uma união dos estados mas que cada estado deve ter mais direito de se governar em vez de ter um poder muito forte um poder central autoritário assim é exatamente é assim que eu penso nos Estados Unidos é assim então é é assim né? a constituição começou desse jeito só que o político gosta de poder, então quando tem um presidente novo, aí ele vai adquirindo mais poderes e não é só o presidente, também é o congresso, todo mundo quer mais poder, eles querem centralizar o poder, o governo federal sempre está tirando o poder do estado e colocando nas mãos uh, tem, do não, estado não. maior, né? uhum. então é, vamos usar o exemplo, é, usar exemplos que estão funcionando, Uh, nos Estados Unidos Por exemplo, a respeito Da legalização de maconha Tem vários estados Individuais que que Já legalizaram a maconha Isso jamais poderia Acontecer aqui no Brasil O Porque? país todo tem que legalizar Ah, entendi é. O americano Começou com, com isso de não, Eu gostaria de me governar Eu gostaria de manter Meus direitos e não Mandar para alguém lá no outro lado do país. E o brasileiro não, o brasileiro gosta de, de, de ser babado por uma, uma mãe. O Brasil é mãe, o Brasil tem carteira de, de trabalho que dá um monte de direito que, que a empresa é obrigada a dar para os funcionários, é. pelo governo. Não porque não, lá nos Estados Unidos tem alguns direitos trabalhistas, mas são muito poucos. O governo não não se mete tanto nisso. Então, a empresa faz o quê? Que um funcionário oferece um pacote de benefícios. Então, em vez de direitos, são benefícios. Ah, que que um um talento, um bom talento na empresa oferece um pacote bom, oferece bastante férias. Aqui tem 30 dias. De férias garantido pelo governo. Lá não tem férias nenhumas garantidas pelo governo. O que tem? Pacote de benefícios que inclui férias. Que fala, ah, você trabalhando aqui, você vai receber duas semanas de férias por ano. Aí depois de trabalhar dois anos aqui, vai conseguir mais dias de férias. Depois de trabalhar cinco anos aqui, depois de dez anos aqui. Ah, tem gente que trabalha em empresa assim, com um pacote bom de benefícios, que tem dois meses de férias. Em termos de feriados e férias garantidos pelo governo, o Brasil ganha. Tem muito feriado aqui, né? tem 30 dias de férias ah e além disso tem o que se chama 13 terceiro salário. Ou seja, um mês de salário sem fazer nada e ninguém faz porque o 13 terceiro mês não existe. Não, e o, e o político brasileiro tem o 14 e o 15, velho. É, é, político também é. Os caras são punk, é, mano são punk. É, pensando o quê, velho? Isso aí. É nóis. O público do meu canal é um público diferenciado, cara. Melhorar de vida. Falar em melhorar de vida, todos nós queremos fazer. Só que a maioria é, é, é robô, vamos ser sinceros. Faz tudo assim de acordo com a programação, que somos programados. Tem o pobre que, que acha que nunca vai conseguir nada além da pobreza, então vai, vai sempre ficar na, naquela coisa que... Ah não, o único jeito de sair da pobreza é, é ser jogador. É, ser artista, é, ser ladrão, ou ser ladrão, ou ser político, ser político. Que é um emprego bom aqui no Brasil? presta concurso, <risos> trabalhe para o governo. É, aí que aí. seu salário é garantido, um salário bom, alto, ter décimo terceiro. É, tem tem todos todos aqueles benefícios, né? Então somos ensinados assim, somos programados a. Não, essa que é uma vida. Só que a maioria das pessoas não é feliz. Não é contente, sabe? Todo mundo tem esse conceito que tem que fazer sim, assim, passado. Mas a gente vai, vai tentar apresentar soluções para que essas coisas melhorem, não é mesmo, Patrick? Exatamente. Temos que nos conscientizar, e tomar uma atitude, temos que começar por aqui, por nós. Sabe? Cada pessoa tem que tomar uma consciência, uma atitude, que é assim que as coisas vão mudar. É isso aí. Cara... Eu quero agradecer a você por você ter vindo aqui, ter feito esse vídeo comigo, contribuindo com o meu canal. Então, você que assistiu ao vídeo até o final, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Aqui no final a gente sempre presta continência e fala assim: fui, nos vemos no próximo vídeo. Então vamos fazer isso juntos? É, tá certo. Então, prazer, gente. Valeu, obrigado. Então, fui. fui. Nos vemos no próximo vídeo. Vemos no próximo vídeo.